Vou matar o cara Talvez. Então. Né, <risos> Chegaram. <risos> oh, <man! risos> <Legal, basic. risos> tá puto, velho. Jo João, você quer pausa, João? Não, <risos> eu quero um o jo troféu. Ah, por, por, por favor. Por favor, eu trapo, trapo, tá. Sem eu João, obrigado. ele João, Legal. que merda de moral que você tá, mano? Tá dando não. Eu vou entrar pro outro aqui então. Tá saindo minhas flash, galera. Grudou na mão. Ó oh, a Biss morrendo. Rampa close. Ai o lag, mano. Já já passou. Tem alguém duto comigo? Tem. Tem rampa. Meu Deus do céu, foi. O outro anda ah. é fora, velho. É o Z? Nossa, véio. fudeu! É o Z, o Z tá morto. Onde esse cara tava? é o que, ó, é ó, que me matou... Com o Aqui ali, você não sabe o que aconteceu agora Defusou demais Uma, Uma tragédia, eu mano O que aconteceu? Eu entendi a referência Ih, oh. mano! Vou mangar pra você aí, Phelps Phelps Phelps, Phelps. Phelps. Phelps. Phelps. Nossa! Nossa, pegar esse cara, mano, com a minha é sacana eu. Pega ele, ó Oh, eu não boy, tô vendo boy. nada, mano. Que é essa, mano? Para de tirar na minha cabeça, mano. Passou, vai. Vamos solta, solta, solta. Posso convidar? Pode, convida aí. Foi ah, ah, ah, ah. é mal, velho. É Binge, tá ligado? É a mesma... É... Mesmo, binge, é mas... Eu bindei no mesmo lugar que o, que o Binge... Que o bind ó, que mas o Leaf que... bindou. Mas quem que gravou esse grito aí? O que, é... que, que aconteceu com essa mulher? Ela morreu? Olha pelos gritos. Ela tava morrendo. <risos> pelos gritos, eu não sei te dizer, cara. Mas tava, tava sofrendo. Cima ainda? Acima. Cima, cima, cima e baixo. Beitado acima. com sucesso. Eu <risos> vou na tela dele, vou na tela dele, ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar, certeza, ele vai chorar. Ele... Que? Que porra que aconteceu? Calma aí. Eu vou é smoke? Eu vou vai eu Sim, sim, sim. Pera, pera. Avisa quando banga, avisa quando banga. Vai bang. pela esquerda aí, Gu. Gu. Ah. Pode bugar pode bangar. Eu... Me ajuda! O meu, sai. Você fugiu, Gux! Você me deixou! Ah não, ah não, Gux! Calma, calma, o recompensou, recompensou a ah. braba. Não, recompensou, não! Dro aí, velho. Oh, me ajuda oh, aí? Um na, na árvore, um oh, na árvore! Oh, um fumo na árvore e um... Eu... Alô? Nossa senhora! Ganhei, Toma! Guys. Ganhei, Toma. tá ganho! Ai! Nossa, perdi, guys. Perdi, Ai. guys. aí o cara tá de co... Vou dar uma pula aí. Scout meio, amigo. Coloca meio, meio. meio, meio. meio, meio. Desce a escada, desce a escada liga, também. Aí, um liga, tá um liga. Eu falei que eu uma tag. Cheiro pro sanduíche, a baffa é meu. 3B, 3B, 3B. Morreu. Vai tomar no. Cara. Calpera, oh, o gordinho pegou de jeito, hein? Ah, o gordinho, o Jota, todo mundo. Meu. Todo mundo. É, tá. é B? O Bruno Bruce segura B, é B, viu, mano. O Bruno tá arregaçando. Comeu, comeu aí, amigo. É, zozinho, as coisas não tá muito boa pra mim, não, visãozinha. Tá pra tá ao, ao vivo, velho. Agora... Tá muito boa pra mim. <risos> Pode ser. Tigre, diga. Ai, meu Deus. Ah. <risos> <risos> meu Deus, sério. Ah, velho. Tigre, <risos> diga.